Fala família TW, tudo bem? Iniciando de mais um vídeo para o canal E eu já quero falar sobre a Filda Crest, Que é uma mesa proprietária que eu vi muitos brasileiros aqui falando Muitas pessoas pedindo para eu fazer análise Inclusive o Vasco, um dos mentorados meus Pediu para mim fazer análise sobre ela E pelo que eu percebo aqui, ela é uma mesa um pouco padronizada tá? Eu já, tenho, já sei até como é que ela funciona, mas vamos lá Primeiro ponto Trading Capital Manager, que você pode chegar até 2 milhões, legal você recebe inicial de 80% chegando a 90%, né, no seu scaling, né, e não precisa de um scaling para chegar aos 90%, provavelmente você precisa só receber pagamentos, tá? É, você tem dois processos, um de primeira fase, e segunda fase, e depois você recebe a conta real, ou seja, de duas etapas, tá? É, existe uma diferença entre conta normal e agressiva, a conta normal você tem 30 dias de negociação, é, isso no, no, no Challenger, na verificação você tem 60%, tá? A conta normal você tem 10% de loss máximo e 5% é, diário, tá? Como você pode perceber aqui. E você tem uma meta de 10%. Agora, se você for utilizar uma conta agressiva, né, que é muito chamada agressiva, você tem 20% de máximo loss, 10% de máximo loss diário e 20% de meta. Essa conta agressiva é muito semelhante à da, da FTMO, tá? Então vocês podem perceber. O processo de verificação, ele é interessante que você recebe comissão. E pelo que eu fiz, a lei de cálculo, você recebe provavelmente 2% de comissão. Tá? Nessa base 2%. Eu vou, vou explicar para vocês como é que funciona. E é muito interessante essas mesas da comissão. Só que o único ponto chato é que elas só dão comissão se você recebe o pagamento. Não é ruim, mas faz sentido, tá? Receber um reembolso e comissão, quanto mais a gente ganhar, melhor, né, pessoal? Então você pode perceber, up até 30 mil dólares de comissão, tá? E você tem um up ali de 90% de, de profit split, né? Nós temos contas aqui que vão desde o Pro Trade normal até o Pro Trade agressivo. Como eu expliquei para vocês, a diferença do Pro Trade normal e agressivo é que no agressivo você já recebe aqui um profit split de, de 90%. Você tem uma comissão que pode chegar a 9 mil dólares, né? Isso depende muito do tamanho da sua conta, tá? É, enfim. Você tem uma meta maior dobrada, você tem um máximo de, de perda dobrado, é, você tem ilimitados free, é, você resets, vamos dizer assim. Agora, a normal é o padrão, tá? 10% de meta, 10% de stop, 5% de área. Sobre preços, 649 dólares, uma conta de 150k, tá bom, tá? Uma conta de 250, 99, 999 dólares, tá bom também, tá? Tá muito bom. É, observando sobre instrumentos, maioria deles muito bons, tá? Alavancagem 1 para 100, agora perguntas frequentes, fases do programa de negociação, primeira fase você tem 30 dias, como vocês já sabem, suporte 24 horas, assim que terminar a primeira fase você já recebe o acesso para a segunda, tá? Você pode obter até 30 mil em comissão, de inscrição vou explicar para vocês como é que funciona isso e você pode exigir uma revisão de conta, caso o seu pagamento seja negado, tá? Um ponto interessante da FidelCrest, pessoal, é que eu... eu observando aqui, apre, ap, apresentou dois domínios, tá? FidelCrest. Porém, apareceu o domínio principal e um subdomínio, tá? Não é possível você ter um subdomínio sem autorização do, do servidor principal. Ou seja, FidelCrest.com. Aqui está challenger.fidelcrash.com. Então, para mim faz sentido analisar as recomendações dos dois domínios, tá? Então, challenger.fidelcrash, quanto também fidelcrash.com, certo? E no challenger.fidelcrash, os reviews estão horríveis, tá? Horríveis mesmo. Gente falando que é scan, que não recebeu o pagamento e etc. Depois vocês podem analisar. Já no, no domínio principal verificado, que tem uma nota de 4.6. Tem muitos feedbacks bons, tá? Que recebeu pagamento, que tá indo tudo ok, né? Olá, uma ótima experiência, suporte bom, enfim, e agradecendo, normalmente acontece isso. Gente, vocês que têm dúvidas de como é que funciona essa comissão que eu falei pra vocês que você recebe é o seguinte: se você pega uma conta normal e uma agressiva, existe a diferença, tá? Primeiramente, numa conta é, normal, por exemplo, que você tem 5% de lucro, tá? Você tem uma comissão ali de 200 dólares, tá? Muito interessante. Já na agressiva, se você tem 15% de lucro, você vai ter ali é, mais ou menos 750 dólares de comissão. Então, é muito interessante, por exemplo, aqui, uma conta de 1 milhão, 10% de lucro, você recebeu uma comissão de 20 mil dólares. Cara, é... É muito interessante isso, é, é algo a se pensar, mas assim, não que seja um fato que vai fazer eu, eu comprar um teste, eu acho que eu preciso entender mais detalhes de como é que funciona, mas bateu a meta, você ganha uma comissão, mas essa meta você tem que bater, claro, na conta real, tá pessoal? Ou seja, ó, é... quanta comissão de inscrição você receberá com o seu primeiro pagamento, tá vendo aqui? É primeiro pagamento, ou seja, na conta live, se na sua conta live de 10k você fazer 5%, eles já te dão um 200 dólares de comissão, entendeu? Pô, da hora. Ah, fiz 15% na conta de 10K. Tome 750 dólares de comissão. Nossa, isso é bom, pô. Isso é como se fosse um salário extra. <risos> como sacar seus lucros? PayPal. Tem gente que reclama muito. Ah, não tem PayPal. Não tem... Aqui, tá aqui. Transferência bancária. Você pode mandar até para um, um banco inter da vida que faz câmbio, tá? Paysafe, que é Skrill Neteller. Neteller é muito usada aqui no Brasil. A galera vai gostar muito, tá? E o Skrill mais ou menos. É, você pode tirar até 50 euros né? você, já tá, você já pode fazer essa retirada na verdade os 50 euros é a taxa tá? não há valor mínimo de retirada, não, que bom, que bom. aparentemente uma mesa boa tá? só esse detalhe aí referente ao, ao Trustpilot, que incomoda um pouco porque assim pessoal, eu acho que o passado da mesa importa muito tá? é, mas pô, ela pode ter mudado pode ter resolvido todos os problemas que bom, tá? E aí o que eu preciso agora da Fidel Crash é ter reviews, mais pessoas falando, e principalmente brasileiros, tá? Eu sei que a gente observa muito o Trustpilot, a gente observa muito o comentário dos gringos, mas a gente tem que entender como é que tá os brasileiros. Se os brasileiros estão recebendo o pagamento certinho, entendeu? Se a mesa tá cortando certo, sabe? É tipo isso. E se isso realmente estiver acontecendo, a gente tem que dar um voto de confiança para Fidel Crash, tá? Participe da nossa comunidade. Gente, comenta aí a sua opinião sobre essa mesa, se você já ouviu falar, se ela aceita HFT ou não, robô, enfim.